Salve, salve rapaziada, beleza? Somos abertos aqui no vídeo de hoje, vim trazer aí é, Uma recompensa gratuita aí de um evento que vai ter na Steam Que vazar aí o link e descobrir aí, não sei como Mas tá funcionando, então vamos lá pro vídeo Bem, é, dia 24 de abril até dia 1 de maio vai ter o festival de quebra-cabra aí na Steam é, E já conseguiram o link aí de recompensa aí que é pra resgatar O link vai estar tá na descrição É só vir aqui ó, dar um claim reward E depois vai aparecer isso daqui Aí vocês clicam aqui ó Espera aí, deixa eu só ver aqui como é que tá o meu perfil, porque... É, tá feito. Então, tô nem... Clique aqui em equi... Equipe Especial Profile. Equipado. Agora vamos dar um atualizar. E pronto. Cara, é, eu achei bonitinho, achei da hora. Acho que é... ficou legal aqui no perfil. Acho gostei. É... E é isso aí. Eu acho que é esse é o vídeo mesmo. E bem galera, o vídeo é esse, espero ter ajudado vocês e aí, se eu tiver ajudado, deixa o like aí, pra fortalecer o canal, se inscreve no canal, que eu trago vídeos aí, de vez em quando uns 1 um na semana, mais ou menos, que é quando tem jogo grátis, conta mais um no perfil sim então deixa aí o like aí, se inscreve no canal, e muito obrigado por assistir, tchau!